Não fala. encontra emprego também, É, essas coisas aí, só não encontra quem não quem quer não quer. Que... Salve, rapaziada, mais um DLT na Austrália, começando pra vocês, eu já tô aqui com essa figura ilustre. É... Vocês conhecem esse cara? Vocês conhecem esse cara? Quem é você? Fala, fala deixa você falar. Eu sou mais conhecido como Biro Fussi, Lindomar, do Beautiful. canal Oi Austrália. <risos> <risos> Beautiful Sea é, é ótimo, é o lindo é o Beautiful Sea. <risos> Top, acho maravilhoso. Essa é uma figura ilustre de Sidney, pra você que não acompanha o E Austrália, mano, já se inscreve, tá ligado? Porque você não sabe o que está tá perdendo do melhor de Sidney no YouTube, né? Todos os detalhes de Sidney Todos tá lá. Todos os detalhes, as merda que acontece, ah. trampo, dica de né, viagem. De como vir, de como se orientar aqui, como pegar. O transportes e como é a vida aqui, o que você paga, o que você não paga Os perrengues que você passa aqui também O que, que você não paga em Cisne? Hum, nada Tudo tudo, tudo, tudo, paga, tudo paga, né? Então, né? Então, não tem nada que ah, seja ótimo. de graça ou <risos> que seja free, né? Pois é Então esse é mais um vídeo que eu vou gravar com o Brother Eu sei que vocês sentem falta do The Hot Raiz nesse YouTube Então esse é mais um vídeo do Raiz pra vocês Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo E check, check it out! out. <risos> então pra começar que a gente vai falar? Vamos falar. começar um cheers, né? Um tiro é. um para começar. Este é um pint de Sydney, é. maravilhoso, muito bom. Isso, a cerveja, é uma cerveja um, acerte, tem um pouquinho de álcool, né? Um pouquinho. Quatro não... e meio. Bom. vamos <risos> começar. Vamos falar de perrengue, cara. Puts, Vocês cara. falando um negócio sobre o aeroporto que ah. chegou aqui sem glaze e que, que como, é, como é que foi ah. isso? Fala, como é que foi isso? Então a gente chegou aqui. E eu não tinha vontade nenhuma pra, pra vir viajar, tipo, morar em outro país. Uhum. Então eu nunca estudei inglês na minha vida. Nunca na minha vida eu vi inglês. Eu... O verbo to be, essas coisas assim, eu nunca tinha visto na minha vida, eu não sabia nem o que era isso. Sim. Então eu cheguei aqui em cima e não sabia nada, né, cara. Eu falei, uhum. eu falava hi. Era a única coisa que eu falava. Só hi. Hi. E sorria, né? Uhum. Era só ir, intuir e falar hi. hi. É, é só isso. Né? Aí, cara, chegamos aqui, não sei se o cara. Deu minha estatu, sei lá o que aconteceu, cara. Cara de maluco, não sei o que, que deu. Que os caras ficaram, tipo, revistando a nossa mala, abrindo nosso notebook, pedir a senha e celular e Gente, agenda que a minha mulher tinha e tal. Que loucura. E, cara, os caras faziam pergunta pra mim e eu não sabia o que falar, né, cara? Tipo, eu não sabia nada. Os caras What's that in your bag? Hi. Hi. E... Are you Hi. bringing more than two liters of alcohol? Hi. Hi. Hi. Yes. <risos> Yes! Yes! yes. You bring drugs? Yes. yes! Have drugs in the back? Yes! yes. yes. Drugs? Não, não, drugs não! É, drugs o cara entende, né? Tipo, drugs? Só não, isso, não, é. não, não! E aí? Aí, cara, ficando duas horas e meia, quase perdemos o transfer lá, que o cara tava esperando a gente e puta, cara, foi um. Tipo, primeiro dia da Austrália, tá ligado? A pisou pra na Austrália e acontece isso. Já dá merda logo no Nossa, começo. Nossa, cara, a pressão já foi lá em cima, né? Não. Aí tu chega na tua primeira casa. Tem seis negros dentro da casa e só tua mulher. <risos> e tudo brasileiro? Não. Tinha um italiano, tinha um francês, tinha um cara lá de não sei de onde. É. Aí o italiano começou a me irritar, velho. Nossa, <risos> cara. <risos> e a minha mulher ia no banheiro, aquela petelhada dentro do banheiro do bacio, tá ligado? E, meu Deus Puxa do céu, tá cara. Merda. Cara, o ciúme que eu tinha ali acabou, cara. Acabou o meu ciúme nessa casa aí, cara. Então isso tudo vai... tu tem que ter força, né, cara? Sim. Tipo, sempre tem, tem que puxar Pagou força da onde tu não tem, né? Sim. Tipo, é esse Austrália, primeiro os primeiros meses. É, chega já tomando um perrengue, é. já, 10 lindos na é. casa. Aí tu tem que aceitar qualquer coisa, qualquer trabalho, aí tu começa a trabalhar de cleaner. Uhum. Tipo, limpando merda dos outros e tal, né? Tipo... Mas é bom ganhar cara. dinheiro. Ah. É bom é, ganhar um dinheiro. Tu, pelo menos tu consegue se manter aqui, né? Sim. Então, mas isso que é, o cara sai de uma vida estável, boa no Brasil e vem pra cá, velho, é só soco na cara, né? É, mas é bom tipo... que aprende, né? Vai dando aquela, né? Cresce, aprende Sim. um pouco. Falando de trampo, como é que foi o negócio de trampo pra você que incide? Você veio pra casa e ficou aonde? Você morou onde já no começo, assim? A gente tinha pago um mês de estadia uhum. e um mês a gente pensou, ah, um mês a gente consegue alugar outra coisa, né? Sim. Aí ficamos, ficamos três semanas nessa casa, né, amor? Acho que foi isso, três semanas e daí três semanas a gente conseguiu alugar um apartamento só nosso, só um estúdio só pra nós. Tá. Porque, cara, eu fui esperto, velho. Que Por eu, eu vim com a mentalidade de não trabalhar na obra. Que é o que todo mundo faz aqui em si. É, inclusive é, tem obra então, pra tudo é, que é lado sim. aqui, né? Se tipo quer ganhar qualquer. dinheiro, vem com a mentalidade pra ir na obra que tu vai ficar rico, né, cara? Ganhar uma grana. Sim. Aí eu vim com a mentalidade, de, não, uma obra eu não quero trabalhar. E eu fiz um curso de barista no Brasil, velho. Hum. Com um cara que morou aqui 11 anos ah, conhecia, fazendo café. Conhecia tudo então daqui. Então ele já. mostrou o café aqui e eu ia chegar nas cafeterias, olha. Não tem inglês, mas tu botar ele numa máquina ali, eu destruo. Hum. Já vim fazendo latte art e tal, aí os cara, aí o cara assim, ah, não tem inglês, mas vai fazer um café, quero ver. Aí ele pediu pra fazer um café, eu peguei meio que um, já um coração pra ele, assim, não, pode ficar aí. É, já é bom que é uma dica é, pra uh -huh. galera, né, que vem pra cá, quer fazer um curso de barista, mas faz um curso de barista com alguém em sábado, os cafés daqui, Sim. né, que é diferente uh -huh. do Brasil Isso. também, né. Aí, aí eu peguei, fiquei um mês, cara, trabalhando de graça pra esse cara. Hum. Nessa cafeteria, Meio. só pra pegar um nome, um uhum. pedido, porque eu não sabia nada, cara. Tipo, se o cara pede um white eu então dava um capuccino pra ele. <risos> tipo, os, ca os caras iam lá na cafeteria, assim, o é grande ou pequeno? Grande ou pequeno? <risos> aí os caras tipo, eram assim, né? Grande ou pequeno? É, açúcar, açúcar, <risos> açúcar. Aí os <risos> caras... Açúcar, açúcar. Aí era assim, cara. Era assim como eu me comunicava com a galera. Tipo, porque vergonha é zero, né, cara? Eu não tenho nada de vergonha, é zero. Tem que dar assim. as caras e... É zero, é. Ué. E vai? Aí... Puta, essa foi eu, tipo, botava a cara mesmo, tipo, berrava tudo, tudo que eu tava falando e... Mas vai, e hoje? Vai. Hoje tá tranquilo já? É, tranquilo 100% não, né? Mas, tipo, eu já, já consigo entender 85%, vamos supor, vamos falar assim. Uhum. E pra falar? Falar de boa. Falar me de virou, boa? É, me virou legal. Dá pra legal, virar legal. É. E foi foda pra você arrumar um trampo, assim, no começo? Cara, foi porque eu não conhecia ninguém aqui, cara. A gente veio sem conhecer ninguém, a gente veio sem contato nenhum E foi por isso que a gente montou o blog também, né? Tipo, pra ajudar a pessoa que não tem pra onde correr aqui Sim Então a gente faz o blog de acordo com o que a gente precisava, né? Sim, sim, Sabe? sim Então foi por isso que veio o pensamento também É, foi mais ou menos por isso que eu fiz o meu é. também Pra poder, né, tentar ajudar a galera sim. ali que tá meio perdida sim. ainda, né, e tudo mais É, porque o cara é. vem pra cá, dorme na cama e fala... primeiro dia que tu dorme tu fala assim o Que é que eu tô fazendo aqui, né, cara? É o mesmo pensamento que eu tive eu Neto, cheguei do mundo. o que, que, que eu tô é, fazendo aqui? tô do outro lado é. do mundo. O é, que, que eu vim fazer Eu tô indo aqui, dormir tá? a mãe tá acordando, né? É, eu ué, que, que merda é, é, é, isso, é essa? O que tá acontecendo? E você tá há quanto tempo aqui já? Fez três anos agora. Três, três anos, anos já? É. Três, três anos. anos, E aí, depois de ter passado todo esse perrengue, né? E todas essas coisas, hum. não, você se arrepende de ter vindo quer voltar pro Brasil? Cara, não quero mais voltar, nunca mais, né? Mesmo ainda passando por tudo isso? Sim. Vale a pena? Sim. É que eu falei, a crise dos seis meses, né? É, essa é a crise dos seis é. meses, é complicado É a crise dos seis meses, tu é macho, cara. Tu pode ser o cara mais macho do mundo, tá? Tipo, sou casca grossa. Tu vem sou pra cá, bichão, nego. Tu vem pra cá, bichão, nego, velho. Os seis primeiros meses, tu vai chorar todo dia. <risos> todo dia tu Bem, vai chorar. É um cara motivador. É, é. Não, é um kit motivacional. esse verdade, Eu falo a verdade. Velho. Eu falo a verdade Não, mas bro. tem que falar mesmo. Eu acho... Porque se vai, Porque daí alguém vai vir falar pra ti, ah, o Deot falou pra mim que era fácil. É. Todo Aí quem mundo é que vai fácil que é fácil. é tu? Exatamente. Não, e Entendeu? Tem, e tem muita gente que acha que vem pra cá e, e acha que vai ser assim, tipo... É, a, a pessoa morou com os pais a vida toda, é. não, nunca lavou uma louça, nunca arrumou o quarto, uhum. nunca fez uma limpeza, nunca limpou um banheiro, não sabe, não sabe lavar a louça, não uhum. sabe fazer comida aí chega aqui você plá, você é, é um choque véio. você é jogado no mundo é, real real é. agora você tá por conta e é, o pior e o pior você quer ligar para sua mãe não dá sua mãe tá dormindo é. nessa hora que tá chorando sua mãe tá dormindo é verdade né é verdade é o que eu falo aqui é até que eu fui, eu choro, a terra que filho chora e mãe não vê é. porém vocês nunca vão ver nesse YouTube de todo mundo a galera falando que ah não gostei fui embora é. tem gente que fala Bem, as merdas é. dessa aí no YouTube é. mas tomem é. cuidado tá com essas merda que essas não, que não fala. encontra emprego também É. essas coisas aí só não encontra quem não, quer. Quem não quer O Lino Marvel, sem inglês é. Sem conhecer a Austrália Daqui tá a três anos uh -huh. E conseguiu trabalho Conseguiu se virar Conseguiu uh -huh. se manter Sim né? Eu acho que tem que ser assim mesmo Tem que vir das caras é. e pá E isso hum. vai conseguir É, meter aquela soco Muita velho. gente fala ah, Eu vou pra Brisbane Mas Brisbane não tem emprego Tem emprego claro que tem, velho O que tá faltando é gente qualificada Gente Sim. querendo trabalhar O que tem de gente que procura emprego hum. nessa Austrália Aí consegue um trial uh -huh. Atrasa Sim Não vai Não, é, é isso que eu falo né? É isso que eu falo Eles acham que estão no Brasil tem seguro saúde. Uhum. Não vai trabalhar, vai receber. Não vai. Né? Tipo, seguro desemprego. né Não vai. Seguro desemprego é luxo. É, é já, luxo. Você pensou que louco você não ir trabalhar um dia e receber por isso? Não, Nossa. Tá louco, velho. Isso aí, é, isso aí é, pra mim é sonho isso agora. Isso é luxo. Isso é, é, é sonho pra mim É agora. luxo. Então é, é... é o que eu falo uma coisa também, que eu gosto de falar pra todo mundo quando vem venho pra cá. Tenta focar em alguma coisa. Uhum. Tipo, não tenta abraçar vários empregos. Sabe? Tipo, várias áreas. É, é bom isso. Que pega um emprego e foca naquilo ali, cara. Tenta ser o melhor naquele emprego Sim. ali. Sim. Foca né? naquilo porque é, é, é, é o que liga. Assim, não gente ficar atirando pra tudo que é lado. Sim. Né? Se você tá vindo com, com um pensamento de ah, eu vou trabalhar em restaurante... Hum. Foca em ser o melhor é garçom que essa Austrália vai ver. É isso aí. Se você vem aqui e fala, eu vou limpar banheiro. Já aproveita e já começa limpando é. a limpar o banheiro da sua casa, que é a mesma é. coisa, entendeu? Vira o ah, caça fantasma, né? Que eles usam aquela mochilinha essa mochilinha e, sai... e vai... É, é exatamente. É, aqui é quando você cleaner, é cleaner, né? você vai fazer vacún. É. Tem a mochilinha do vacún. Uma fantasma, é, exatamente. Tem a... tem a mangueirinha com a mochila <risos> e vai puxando a sujeira, mano. Pega o um da sua mãe em casa e já vai treinando, entendeu? Sim. Você que tá vindo pra Austrália, não, não espera chegar aqui pra aprender é, a lavar louça. Bem. né? Já aprende a lavar louça antes, Eu... já aprende a limpar um chão antes, entendeu? Carregar uma... três pratos... Eu uma história, uma história aqui <risos> que o cara botou as roupas tudo dentro do lava-louça, cara. Da lava-louça? Ele botou as roupas tudo dentro do lava-louça, botou o um negocinho, botou, tipo, amaciante dentro do lava-louça. Lava lava dentro lava-louça? Dentro lava-louça. certo, isso foi. Meu né, cara? <risos> isso, isso é um bom perrengue. Sim, isso é bom, o o cara me bota tudo na vó. eu achei demais, velho. Eu achei demais isso. Cara, tem cada coisa que você vai aprender aqui na Austrália que só Sim. estando aqui pra você é. poder descobrir esse tipo, tipo de coisa, né? um Porque... ano que tu passa aqui é tipo 10 anos de vida no Brasil. É, eu penso isso também. Né? Você cresce assim num nível, né, absurdo assim, Sim. né? O tanto, é. que, tanto que você cresce, né, estando fora do seu uma país, né? fora no, da bolha, é, né? É, uma coisa que eu vi no teu vídeo que eu achei muito massa. Hum. Tipo, tu vai ao céu, ou ao inferno, tipo, em questão de segundos. Isso. Né? Exatamente, do inferno ao céu em minutos Sim. também, assim, é. é... Um dia você, você tá conhece, super bem, é. tá tudo bem com você, tá, tá, tá empregado, Sim. não sei o que, um dia você perde o emprego, você tá mal para cacete, tem que pagar aluguel... É. A, a vida vai mudando muito aqui é. na Austrália, né? Então a, a, a, essa é a questão, um, um dia você tá muito bem, outro um dia você tá muito mal, mas você sempre tem aquele pensamento tipo, cara, eu sei que vai melhorar. E Sim. aí você acaba não voltando pro é. Brasil, assim, muita gente desiste, né? Fala, meu, foda essa vida não é para uhum. mim, né? Se você, sabe... Acha que a vida não é pra você, cara, cada um com suas escolhas, volte pra casa da sua mãe, Sim. sabe, vai ter lá, aluguel pago, comida é. feita, sabe, bom pra você. Agora, se você é uma pessoa que realmente quer crescer, isso é o que você tem que fazer, cara, mudar uhum. as caras a tá, a bater e, e tentar fazer o melhor pra poder crescer, é por isso que você tá aqui, né. É, uma coisa também que eu falo, tá no Brasil, já tem emprego, vai vir pra Austrália, pra vir tentar a vida aqui, né, uhum. o máximo que vai acontecer é não dar certo aqui, e tu voltar pro Brasil e fazer a mesma coisa. E com o currículo de, de morando fora. e o currículo da Austrália, que vai valer muito mais do que fazer uma pós-graduação lá. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que isso... Cara, agora vamos falar da parte boa, né? Que eu só falei sim, de sim. caça aqui até qual, agora. Qual a parte boa? Vamos falar de parte boa. É... Fala de Pix <risos> <risos> Fala de coisa boa, fala de TechPix. Cerveja. Cerveja. Cerveja é uma coisa boa aqui. Muito coisa boa. É, é... Cara, mas é boa. Cara não, né? É uma facada, né? É uma facada no coração, é. principalmente pra você que tá em Sydney, né? Ah, eu, vou ter que puxar, é. eu vou ter que puxar o meu jabá, porque a galera de Brisbane, galera de Brisbane é mais barata as coisas é. em Brisbane, tá? Sim. Já vou... Só que a nossa cidade é muito mais bonita, né? Ai, eu ah. tenho! Eu tenho as minhas dúvidas ali! Tudo bem? Você tem Opera House? Não, a gente tem não South tem. Bank, a gente tem South você Bank... Tem Bridge? Não, mas a gente tem, tem, a, a, gente tem a, a... Qual que é o nome não. da ponte? Story Bridge! <risos> a gente tem a Story Bridge, a Story Bridge é, a, a é legal, bonita, é bonita. É. Só que passa uma vala ali embaixo, né? Não, passa os ferros, cara. Passa é uma, uma vala ali embaixo. Meu. É um esgoto, né? Não é um esgoto, é o um Rio Brisco, cara. É igual a ponte Floripa. É Ah, dá, não é não. Dá. Tá sendo, tá sendo reformada agora, vai ficar legal. Ah, então. vai tá tá vendo, mas é quarenta e Ela tá sendo reformada há 45 e cinco anos já. Ah, tá, no tem, não terminar, tá no prazo, um prazo bom pra é, obra, né? Gente... Você já ouviu falar do, do, do fura-fila é. do Maluf em São Paulo? Eu ouvi é. falar do Furafilo? O Furafilo é um trem aéreo, né? Ele vai, por, ele vai por cima da rua. Deve fazer uns 30 anos que tá em construção esse negócio. Nossa, é igual. Deve fazer igual. uns 30 anos. Desde que o Maluf ainda era prefeito de não, São não, Paulo. não, é loucura. Tá né? esse negócio, ainda tá construindo. É a beleza, né? Tipo, e yeah. é... 3 bilhões de reais a cada metro quadrado. Né? Exatamente, é, assim, é um negócio extremamente é. louco. Mas enfim, Sim. já desviando é. o assunto aqui, já, é, já era pra gente Brasil. falar de Austrália. É. Esse vídeo, na verdade, é só um bate-papo aqui, entendeu? De bar, bate-papo de bar, porque quando vocês vierem pra Signey O'Brien encontrar com a gente, vai ser Sim. assim. É, vai né? ser a gente assim. Vai, a gente vai estar aqui num bar, tá? mano, é. em de conversando e falando merda. Essa é a é. ideia, é. entendeu? É. A inicial deste vídeo é ser motivacional, é. né? <risos> Vamos encerrar por aqui esse bate-papo de bar, muito obrigado por, por valeu, estar no meu, meu canal, mesmo, satisfação é. garantida aqui é. com esse cara, muito bom. Se inscrevam lá também no canal do Oi Austrália, Sim. acompanhem os vídeos, a gente vai fazer um vídeo pro canal deles também. Então é Eu isso, lá também. né? Vídeo para o The Otzão, The Otzão, é na nóis. Austrália. Exatamente, se inscreve aqui embaixo, dá o like, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês, tchau. Falou. Pronto, falou muita besteira nesse vídeo já. We'll